Shalom Romanos capítulo 8 versículo 1 e o versículo 2 diz assim portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte Cristo é a lei do espírito e vida que está funcionar dentro de ti, você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, Cristo é o Espírito de Deus, Cristo é a Palavra de Deus, a Palavra ungida, o Filho, a unção de Deus dentro de ti, você recebeu esta, esta unção, está dentro de ti, ela gera vida, ela produz vida dentro de ti, e essa vida anula, ela cancela, ela te liberta de uma outra lei, a lei do pecado e da morte. E qual é esta lei do pecado e da morte? É aquela lei que vem te acusar e diz que tu vais ter que pagar pelos erros que tu cometeste. Tu vais ter que pagar pelos pecados que tu cometeste. Essa lei é anulada pela graça de Deus. Esta lei que te condena e quer te matar é anulada pelo amor de Deus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a lei do Espírito de vida que está a funcionar dentro de ti. Portanto, não aceito mais que a condenação venha te visitar, visitar a tua mente. Não aceite. Amar, repreenda em nome de Jesus. Shalom.